E aí, pessoal, tudo bem? Dessa vez, pessoal, nós vamos fazer um tutorialzinho aqui, básico, para explicar como fazer um chá milagroso para acabar com esse problema de artrite, artrose, dores nos ossos, nas juntas, tá bom? E funciona mesmo. É um chá de canela de velho, que é esse, essa folhinha aqui, ó. Isso aqui você encontra nas casas de ervas, ok? E vem... Uma porção, né? Num saquinho. Ou num, num óleo, né? E aí como é que você faz para fazer o chá? Você vai fazer o seguinte, você vai lavar isso aqui, né? A gente lava isso aqui bem lavadinho, tá? Só que isso aqui você tem que lavar tá lavar na, na quantidade, né? Você vai botar bastante dele, umas 10 folhas dessa aqui, não é só uma não, tá? Lava umas 10 folhas e coloca no, na, no vasilhame com água. Né? Coloca a água, né? Uma vasilha com água. Então espera a água ferver. Quando a água estiver fervendo, né? Aí se coloca o, o, as folhas dentro, né? Uma, uma, umas 10, 12 folhas mais ou menos. Coloca dentro. Apaga o fogo E abafa e deixa assim, é, em fusão, por uma hora, duas horas, mais ou menos. E após essa fusão, você pode pôr para gelar e vai tomar esse chá antes do almoço e antes do jantar. E você vai fazer isso repetidamente durante 30 dias, tomando todos os dias. Sempre antes do almoço e antes do jantar, tá? Há quem tome até fora desse horário, mas a recomendação é que se tome antes do almoço e antes do jantar uma xícara durante 30 dias, faça isso e depois vem aqui dar o resultado aqui embaixo nos no, no, no nossos comentários para você ver o milagre que aconteceu na sua vida, tá certo? É, chá de canela de velho. Pra quem tem problema de reumatismo, é, artrite, artrose, problemas de, de problemas de, de, de, de dores na junta, esses tipos de problema que você sabe exatamente só você que sabe exatamente o drama que é na hora de dormir, na hora de você fazer força para pegar alguma coisa. Então é isso, gente. Gostou, deixa seu likezinho aí, compartilha esse vídeo, é muito importante, tá bom? E não esqueça, chá de canela de velho. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, tá bom? Que é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixa no comentário, ok? Gostando do canal, se inscreve e aciona lá o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, um abração para vocês, espero ter ajudado. Até a próxima. Oh, oh,